Professora Cala, qual o objetivo da REACH na universidade? Bom, primeiro acho que eu vou falar do objetivo das universidades né, como mecanismos geradores de empresas. né. A, o perfil das empresas tem se mudado ao longo dos anos, né. deixou de ser uma escala industrial para ser uma empresa baseada em conhecimento intensivo. Então, nesse contexto, as universidades têm um papel determinante, porque é onde o conhecimento é gerado. O problema é que a gente é muito bom em gerar conhecimento, mas não consegue é, transferir esse, essa, esse conhecimento gerado na mesma proporção para a sociedade. Então, acho que as incubadoras têm esse papel determinante como mecanismos de transferência de tecnologia. Então, no caso da incubadora EESH, a gente tem como missão é, criar empresas com modelos de negócios sustentáveis a partir do conhecimento intensivo de base tecnológica gerado aqui na Escola de Engenharia e no Instituto de Física, e, mais recentemente, agora, o Instituto de Química também. Nossos alunos estão preparados para criar startups? Bom, a criação de startup exige uma série de ferramentas e habilidades uh, em todas as etapas do processo de criação de startup que não, não são necessariamente conhecimentos técnicos. Né? Os nossos alunos eles são muito bons tecnicamente, mas a gente identificou a necessidade de desenvolver soft skills, ou seja, uh, ferramentas gerenciais capacidade criativa, capacidade de liderança, gestão e análise de risco, trabalho em equipes. Então, nesse sentido, a gente participou de um edital de educação empreendedora em parceria com o SEBRAE, que também é em parceria com o Parque Zenit e a CDTec, onde a gente desenvolve uma série de atividades né, de capacitações, palestras, workshops, desafios de empreendedores, Winter Schools, para promover essas soft skills nos nossos alunos. Com isso, a gente reparou que os nossos alunos estão chegando muito mais maduros, principalmente em termos de modelo de negócio, para participarem do processo seletivo da AESTE. O nosso desafio agora é como desenvolver também essas soft skills no ensino tradicional, né, nas disciplinas regulares, nos trabalhos de conclusão de curso. Você gostaria de falar sobre esse tour que vocês fizeram há pouco tempo com o Zenit e com o professor pela Turquia e pela Espanha, que criou parcerias lá com Ah, sim, é. Uh, uh, a gente, uh, nós, enquanto Escola de Engenharia, mais o Parque Zenit, mais a incubadora do SEI, participamos de uma missão uh, promovida pela Amprotec, que é a Associação Nacional de Parques e Incubadoras, para visitas de benchmarking na Espanha, onde surgiu, onde eles têm os parques muito bem consolidados. Uh, foi muito interessante, né a gente fez várias visitas que serviram de inspiração mas, principalmente, parcerias para trocas de alunos, de mestrado e doutorado e também parcerias de soft-landing, né? ou seja, os nossos incubados né, podem participar, sem custo, uh, de parques incubadoras na Espanha. Foi firmada essa parceria. Essa parceria se dá, então, através de uma plataforma onde as empresas podem uh, uh, uh, definir os seus interesses né, e então a Associação de Parques Incubadoras Internacional, que é a IASP, faz esse matching né, para identificar o melhor parque que poderia então receber essas empresas incubadas. Professora, é sobre a visita técnica que vocês fizeram há pouco tempo na, na Turquia? Na Turquia foi a participação num congresso promovido pela IASP, né, que é a Associação Internacional de Parques Incubadoras, que é a principal uh, entidade né, que promove esse tipo de tema no mundo, onde todos os parques né, estão associados. Uh, é um congresso uh, com bastante interação com a sociedade, com bastante palestras. A URGS esteve muito bem representada, né, com quatro uh, membros participando, né, a Escola de Engenharia, a Incubadora ESHA a Incubadora do SEI, né, o Centro de Empreendimentos e Informática, mais o Parque Zente, apresentando artigos. E também tivemos a oportunidade, então, de formar uma rede né, de parceiros bastante interessante ao longo desse congresso. Quantos processos letivos acontecem por ano? São quatro chamadas ao longo do ano. Né? As chamadas são para os processos de pré-incubação. Né? Então, uma por trimestre, onde a gente espera que os nossos alunos né, venham testar o seu modelo de negócio. E a gente vai estar auxiliando, então, a testar esse modelo de negócio e até mesmo identificar parceiros e possíveis sócios para esses alunos que querem criarem essas próprias startups. Quem pode participar dos editais? Só o público interno da universidade ou está aberto ao público externo também? Também está aberto ao público externo. Nós temos casos de empresas que vieram de outras universidades, mas claro que o nosso maior público é o nosso aluno da URGS, né? porque a gente acredita que tem um potencial muito grande nos nossos alunos de graduação, mestrado, doutorado, né? que tem um conhecimento de base tecnológica muito grande, que a gente gostaria então de que eles criassem essas startups como mecanismo de transferência de tecnologia desse conhecimento gerado aqui na universidade. Quantos projetos estão ativos hoje entre pré-incubação, incubação, incubação uhum. é. graduação? É. Nós temos 10 projetos, 10 empresas né, ativas né, entre pré-incubação e incubação e agora também no dia 7 de novembro duas dessas empresas vão estar sendo graduadas, né, porque elas estão maduras o suficiente para irem para o mercado, que é a Printap 3D e a Hidrocombus. Carla, quando surgiu a etapa de pré-incubação da incubadora Hest? Bom, a gente entende o processo de incubação como um processo de funil, onde a gente tem que fomentar nos nossos alunos uma gama muito grande de alunos no espírito empreendedor, para que ao final desse funil a gente tenha empresas uh, de sucesso. Então a gente sentiu a necessidade de uma etapa intermedi intermediária de pré-incubação, né, onde a gente recebe o aluno enquanto pessoa física, antes mesmo da criação da pessoa jurídica. Então, nessa etapa de pré-incubação, os alunos têm seis meses, mais prorrogável por seis meses, para validar o seu modelo de negócio, antes mesmo, então, da validação do produto ou serviço. Daí sim, uma vez validada né, o modelo de negócio, se ele é sustentável, né, daí sim, parte-se para o processo de incubação com a criação da própria empresa. Então, faz parte desse processo de funil, onde a gente tem uma gama muito grande de alunos, né, com espírito empreendedor, Alguns vão para a etapa de pré-incubação e um número menor que vai para a etapa de incubação para que, então, depois, no futuro, a gente tenha empresas graduadas de sucesso né, lançadas no mercado. Quando a gente sentiu a necessidade dessa etapa de pré-incubação, a gente participou de um edital da SDECT, antiga SCIT, né, a Secretaria do Estado de Fomento à Ciência e Tecnologia, justamente para a criação desse espaço físico da sala de pré-incubação, porque é importante receber esses alunos e esse espaço é um meio de troca e de aprendizado coletivo. Né? Esses alunos convivendo nesse espaço de pré-incubação, com certeza aumentam a sua rede né, de contatos e também uh, aumentam, aceleram esse processo de amadurecimento. Então, esse edital uh, nos permitiu, então, a compra de mobiliários, de computadores, de TVs, de impressoras, de impressoras 3Ds, fresadoras, para a elaboração dos primeiros protótipos desses alunos. A EESH, agora em novembro 21 e 22 vai ser, receber uma auditoria para certificação no processo CERN, promovido pela Amprotec, Associação Nacional de Parques e Incubadoras. O edital CERN é um processo de certificação onde exige um, um processo de padronização muito maior das incubadoras. Então, é necessário que a gente tenha um mapeamento de processo, né, que a gente tenha uma gestão mais padronizada através de indicadores tanto para uh, que monitoram tanto a incubadora propriamente dita, como as suas empresas incubadas. Então, estamos ansiosos né, para que a gente tenha então, esse processo de certificação que com certeza vai refletir o nível de maturidade atual da incubadora S. Também agora, no dia 7 de novembro, a gente vai ter a graduação de duas empresas, uh, a Printup e a né? Assim como também temos a ProSumir, que também já recebeu investimentos né, de crowdfunding. São empresas que já estão maduras para serem lançadas no mercado. O interessante desse aprendizado é que todos nós, enquanto incubadora, assim como os demais incubados, aprendemos com esse processo. Uh, hoje, consideramos que estou, todos estamos mais maduros né, e que temos condições de fazer a mentoria melhor dos nossos próximos incubados.